Olá pessoal, sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso Beleza com Leveza. E hoje o tema é trabalho com propósito. E eu sou apaixonada por esse tema. E vocês têm o trabalho dos sonhos. Nunca se esqueçam disso. Porque as diretoras e as consultoras, quando elas estão ali simplesmente cuidando da pele, na verdade, é muito maior do que tudo isso elas estão resgatando o sonho de mulheres que voltam para suas casas muito mais felizes e muito mais confiantes. Porque quando a gente cuida e ajuda a uma mulher se sente mais bonita por fora, ela também se sente muito mais bonita por dentro. E a partir daí, quando ela chega em casa, ela é uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor. E todos os papéis que ela realiza, ela se sente muito mais encorajada, muito mais segura, muito mais feliz, com a autoestima mais alta e pronta para qualquer coisa. Concorda comigo? E quer saber o que a Mary Kay Ash diz sobre isso? Por trás de toda a história de sucesso na Mary Kay, você irá encontrar uma explicação que se resume em uma única palavra. Fé. Eu acredito que toda pessoa tem a capacidade de crescer. Esta é uma semente que foi plantada em cada um de nós. E é a nossa responsabilidade é fazer com que ela floresça com paciência, orientação e fé. É nossa responsabilidade descobrir os múltiplos talentos que possuímos e trazê-lo à tona. E esse nosso momento de reflexão, aqui eu coloco para vocês. O seu propósito é de enriquecer a vida das mulheres. Não se esqueça que todos os dias você é capaz de contribuir para a carreira, para o sonho, para a autonomia, para a autoestima de milhares de mulheres. Esse é o seu propósito que se conecta também com o propósito da Mary Kay. Através do seu propósito a gente é capaz de contribuir para todas essas outras mulheres também. Então vamos lá para as nossas três dicas. Então a primeira delas, para que você se conecte com o seu propósito, apenas faça uma pequena e profunda inspiração se conectando com a sua grandiosidade. Quanto você realmente contribui todos os dias. A segunda dica, que tal mudar por alguns segundos a sua postura? E eu vou te ensinar. Simplesmente abra os seus braços, levante e faça como um V de Vitória. Feche os olhos, respira um pouquinho e tenta sentir. Imagina né, que a gente fez ali uma maratona, chegou no final, cruzou aquela linha de chegada e uau, vitória, consegui, conquistei. Como será que você se sente ao ficar por alguns segundos nessa postura de vencedora, de vitoriosa? Para que você realmente entenda o quanto você é importante, conectada com o seu propósito e contribuindo com todas as outras. E a terceira dica é para que você crie algumas afirmações positivas que possam te fazer bem. Sabe, quase como o nosso mantra pessoal ou alguma oração. Então você pode o tempo inteiro, ao longo do seu dia, falar. Eu sou o amor, eu sou segurança, eu sou confiança, eu contribuo para outras pessoas, enfim, crie as suas palavrinhas e use o seu próprio mantra para o seu bem-estar e para fortalecer o seu propósito e a sua conexão seja com você e também com esse impacto que você é capaz de causar junto com a Mary Kay. Super obrigada por estar aqui e não se esqueça que o seu propósito muda o seu mundo e impacta também o de milhares de mulheres. E antes de terminar, Manda uma mensagem para o MK Comunica que você assistiu a esse vídeo e você vai concorrer ao sorteio do livro. Você pode ser a próxima vencedora ou o próximo vencedor.